livro na hora do adeus pelo espírito Luiz Sérgio livro psicografado por Irene Pacheco Machado capítulo 7 dois espíritos para desligar retomamos a estação do adeus onde Silene estava sendo velada um caía ali outro colar. um gritava puxando os cabelos e ainda os sussurros e comentários Silene estava grávida e fora assassinada pelo marido ciumento. Chegamos com dificuldade, porque os espíritos brincalhões, os zombeteiros tudo faziam para que as pessoas ali presentes praticassem atos daquela natureza. E como se divertiam. Os encarregados das capelas tentavam ajudar Silene, que junto ao espírito que jazia em seu ventre, não conseguia libertar-se do corpo físico, tal a violência de que fora a vítima. Juntamos-nos aos samaritanos e oramos sem parar. Mas aquela hora, que deveria ser a hora do adeus, estava se tornando um verdadeiro suplício. De um lado, médicos espirituais socorristas e os amigos espirituais de Silene. Todos oravam, procurando ajudá-la, assim como ao seu filho e na parte física, os curiosos que tinham ido àquele local, mas para comentar o fato narrado pelos jornais. Ninguém fazia uma oração. Só as velas e as flores Ornavam aquela capela Os gritos de dor e de vingança Eram uma barreira para os seus amigos Espirituais Silene com o espírito Ainda se debatendo em seu ventre Não conseguia desprender-se Tal a perturbação que sofria e nisso entrou Terêncio Saboia Pedindo que todos se pusessem em oração Pois iria tentar retirar O espírito do ventre de Silene E todos nós Cientes de nossa responsabilidade, isolamos tanto o ambiente que nem o cantar dos pássaros era ouvido. Ele e a enfermeira Marinette retiraram aquele perispírito com forma diminuta. Silene adormeceu e o seu laço fluídico foi desamarrado e ela foi saindo, saindo, deslizando como se fosse uma bailarina. No instante em que Silene se desprendeu, seu corpo físico deu um estremecimento, percebido por alguns que choravam desesperados diante do caixão. Eles se assustaram tanto, pensando que Silene estivesse viva, que saíram correndo, e o tumulto se fez naquela capela. Falavam que ela tentara levantar-se, abrir os olhos que levantava os braços. A família apavorada chamou o médico e ele sorriu, pois o corpo já estava rígido e os olhos da alma haviam perdido o brilho da vida física. Se ele fosse vidente, teria visto os fios que levam o um brilho aos olhos, sendo desligados graças à luta dos espíritos que nas capelas trabalham. Depois que o médico deu Celene por morta, quase ninguém quis ficar ao lado do corpo, principalmente aqueles que o viram estremecer. E eu pensei, como seria bom se ela sentasse no caixão e falasse, calem a boca seus fofoqueiros e voltasse a dormir o sono da vida, já que a morte do corpo físico ronda aqueles que distantes se encontram das coisas espirituais. Os gritos diminuíram, mas de vez em quando um caía pelo chão. Vendo que ninguém fazia uma prece, cheguei perto de Honorina, uma apreciadora do Espiritismo, como gosta de dizer. Honorina? Chamei. Ela olhou para os lados, segurou o peito e pensou, meu Deus, me ajude. Acho que a defunta está querendo entrar no meu corpo. Não deixe, por favor, meu Deus, não deixe. E eu falei ao seu ouvido novamente. Honorina? Eu não sou a Silene, sou um amigo espiritual. Quero pedir-lhe um favor. Ore pela Silene, ela está precisando. A mulher me pareceu um arco-íris. Ficou com tanto medo que o seu rosto adquiriu várias cores. Meu Deus, meu Deus, Pai nosso que estás no céu. E assim, Honorina orava, orava e orava sem parar. Ninguém mais aguentava. Pois ela não parava, com medo de ouvir novamente aquela voz nos seus ouvidos. A filha bateu em o seu braço. Mãe, pare, todos estão cansados. E ela nem respondeu. Continuou orando o que sabia e o que não sabia. Tudo ela estava fazendo porque a voz tinha lhe pedido. Honorina, falou uma amiga, o que está acontecendo? E ela mais que depressa respondeu, nada. Nada. Eu sei que você é médium. Fale para nós o que viu. Eu não vi nada e nem quero ver. Senhor Jesus Cristo, ajude esta pobre mulher que precisa tanto do Senhor. Saí de perto para não rir. Aqueles que gritaram e desmaiaram foram se retirando, correndo das ladainhas de Honorina. Aí mesmo é que ela não parou mais. E foi quando Henrico sussurrou em seu ouvido. Que Deus a abençoe pela ajuda que está prestando a todos nós. E que Jesus seja louvado hoje e sempre. Jesus seja louvado hoje e sempre, repetiu Honorina. Repetia e repetia a frase de Henrico. A sala estava quase vazia, pois na hora do disse que disse, todos gostam, mas na hora de louvar a Deus, poucos ficam. E nisso, o espírito encarregado da capela, aproveitando a mediunidade de Honorina, fez uma oração e que deixou a todos boquiabertos, pois Honorina era sem analfabeta Pai amado, ouve-me. Bem sabeis que esta vida é passageira e na Terra estamos para evoluir. Ajudai-nos, dai-nos força para aceitarmos a separação de Silene. Sabemos que jamais a esqueceremos. Um vazio se faz entre nós, pois parte uma irmã, uma filha e uma amiga. Perdoai nossa fraqueza e ajudai-nos a compreender a morte, que ela é necessária e que a alma é levada para a morada espiritual. Tirai dos nossos corações o vazio e colocai neles a certeza de que nos reencontraremos além da matéria. Dai-nos esperança, fé e amor e a nossa irmã concedei a saúde espiritual e a paz. Quem já estava saindo, fugindo das ladainhas, voltou para ouvir a oração feita por Honorina. Agora, em vez dos gritos, eram os elogios e Honorina toda feliz dizia Obrigada, obrigada. Em momento algum, ela disse que não havia sido ela, e sim um espírito. Errado isso? Claro que não. Se ela revelasse para aquele povo sem fé que eram de um espírito as suas palavras, todos iriam rir. Mas ela estava feliz. Algo estranho havia lhe acontecido. Olhei a veste de carne, o vestido que serviu perispírito espírito de Silene, e vi o seu duplo apagando-se, quando sem vida juntando-se ao corpo, sentindo-se abandonado pelo espírito. Como pode um amontoado de carne, vísceras, ossos e nervos ser cultuado pelos materialistas que julgam que nada existe além do corpo físico. Será que eles nunca buscam a força que põe essa máquina para funcionar? Que quando a força, que é o espírito, está se desligando do corpo físico, este vai enfraquecendo? Observei Silene. Era uma bela mulher, já ficando feia, pois o que embeleza a matéria é o espírito, e o dela, por mercê de Deus... Já estava deitado no hospital de Lucas, que paira sobre aquela estação do adeus. Não poderia deixar de dar um beijo em honorina. Quando me aproximei, ela cerrou os olhos e me viu com mais nitidez. Arrepiou-se toda e falou, vale-me Deus. Beijei seu rosto com carinho e falei, eu amo você. Já sem medo, ela respondeu, eu também, meu filho, e começou a chorar. Honorina chorou, não de medo, mas de alegria, porque só ela sabia o que havia acontecido ali na capela. Henrico me esperava junto aos outros e logo andávamos pelas alamedas do chamado cemitério. E com tristeza constatamos o abandono de muitos túmulos. Somente aqueles que a família pagam se mantêm limpos. Mas o que devia ser uma obrigação social hoje é um comércio sujo, porque ultraja viúvas, filhos, mães e pais desesperados. Até quando? perguntei a Henrico. Até quando assistiremos ao que está acontecendo hoje? Alguns espíritos sentados sobre os seus túmulos relembravam a época em que ainda estavam presos a seus corpos. Outros lutavam para deles se libertar. Não posso dizer que foi um passeio agradável percorrendo as alamedas do cemitério ou estação do adeus. Constatamos que o encarnado não aprecia visitá-lo. Seu desejo é ignorá-lo, porque ele faz com que o homem pare um pouco para indagar. Para onde vamos? Ou, não somos nada, tudo termina aqui? Agora, se o Espiritismo fosse ensinado nas escolas, tudo seria tão diferente... Desde criança, o homem procuraria respeitar seu corpo físico para não ferir o seu espírito. Capítulo 8 Um desprendimento tranquilo Quando pensei que já íamos embora, Henrico levou-me a outra capela. Solano desencarnara e seus dois filhos oravam em silêncio junto ao seu corpo em um aparelho de som as músicas clássicas eram um convite à meditação e quando alguém conversava dentro da capela um dos filhos pedia silêncio era a hora da despedida muitos choraram baixinho quando a valsa do adeus foi tocada não ouvimos comentários sobre a forma do desencarne de Solano como também nada ouvimos sobre ele e já estávamos curiosos. Oramos junto àquela família. O Evangelho segundo o Espiritismo era lido desde o primeiro capítulo e comentado pelos espíritas presentes. Quando paravam, o volume da música era aumentado para conter o possível bate-papo. Depois, cada pessoa fazia uma prece de acordo com seu sentimento. Busquei solano e fiquei contente. Já desprendido do corpo físico, ele palestrava junto a outros espíritos. Não podia estar melhor. Como pode isso acontecer? Perguntei a Henrico. Meu filho, Solano sempre foi um tarefeiro de Jesus na casa espírita que ele fundou. O alicerce foi colocado com o cimento da renúncia e as paredes com o suor de cada fundador da casa. Ele, Luiz Sérgio... Fez o seu lar uma oficina de Jesus. Sempre cuidou da terra que lhe for ofertada para arar. Jamais se aposentou. Ao contrário, cada vez mais o trabalho lhe roubava as horas de lazer. Fez da doutrina espírita o seu ideal de vida. Todos os familiares tornaram-se espíritas através dos seus exemplos. Era um homem digno. Jamais se julgou dono da verdade ou condenou alguém por não agir como ele. O dinheiro, às vezes pouco, multiplicava-se em prol do pobre e da casa espírita. Repare, Luiz, nos espíritos que vieram recebê-lo. Inebriado, vi como o espírito de Solano brilhava. Os seus centros de força possuíam luminosidade radiante. Presenciei em seu corpo de carne uma luz e, intrigado, perguntei a Henrico por que o corpo físico de Solano também brilhava. Foi um convívio respeitoso entre corpo e espírito durante muitos anos. E Solano limpou tanto a sua casa física que ela se tornou uma casa iluminada. Ele jamais descuidou de sua alma e de seu corpo. Quando os homens se conscientizarem de que o corpo físico é uma casa que também precisa de cuidados, não colocarão excessos nele. A casa corpo que por alguns anos abrigou Solano, não era hoje uma casa corroída e maltratada. Não, era uma casa que agora estava vazia, mas o que seu dono soube perfumar com o amor e com o trabalho. O corpo jazia frio e inerte. Os filhos e amigos o velavam, mas o espírito, junto aos outros amigos espirituais, esperava a hora do sepultamento para depois buscar no plano mais alto um lugar para iniciar novos trabalhos, porque um Espírito com Jesus é o amor em ação. Posso me aproximar dele? Pode, Luiz. Aí, então, cheguei perto. Solano, seja bem-vindo. Luiz Sérgio, irmão, que Deus o ilumine pelo consolo a tantas almas que o procuram. Eu fico feliz em abraçá-lo esperando que cada vez mais o irmão busque em todos os lugares aqueles que precisam. Um dia, li um dos seus livros e chorei de alegria, porque foi bom saber que a espiritualidade maior está sempre junto à sociedade atual, tão carente de elucidações. Abraçou-me forte e Henrico também aproximou-se para lhe dar as boas-vindas. Era recepção a alguém que soube viver, com dignidade. Capítulo 9 Novos Amigos, Pamela e Plácido Analisando os dois mundos, o físico e o espiritual, eu pensei: como pode o encarnado fugir do assunto morte? Ele teme morrer, mas não procura inteirar-se para onde foram os seus entes queridos. Será que existe inferno ou todos julgam que os seus amados familiares foram para o céu? Observava o vaivém dos carros, uns um pouco velhos, outros de luxo, cujos motoristas passavam indiferentes àquele lugar. Para muitos, somente um depósito de corpos que adoeceram. E Henrico, vendo-me pensativo, indagou. Posso saber o porquê? Do olhar preocupado? Meu bom amigo, estava pensando, como pode o homem encarnado julgar-se o dono do plano físico e ficar insensível diante dos fatos tristes da vida? É mesmo, irmão. Quantos homens no poder levam o país à miséria? Será que por onde eles passam não enxergam crianças sujas, famintas e maltrapilhas? Será que eles não leem a sessão criminal do jornal, onde a escola da miséria vive formando quadrilhas? Será que eles julgam que o mundo são só as reuniões com pessoas importantes e ricas e viagens internacionais? Se algum deles parassem para meditar, compreenderiam melhor a posição que ocupam, que por mais importante que seja, não é eterna. É, Henrico, entristece muito o nosso coração quando visitamos lares paupérrimos onde alguns trapos lhe servem de cobertas e a fome os maltrata muito. Depois, visitamos lares ricos, onde o desperdício é constante. Todos são filhos de Deus, vivendo dois polos diferentes, um na pobreza e outros na riqueza. Todavia, caminham todos para uma única estação, a da morte, a estação do adeus. Mas quem deseja parar para buscar os esclarecimentos por que nascemos, por que adoecemos e por que morremos? Porque é mais fácil pegar o carrão, colocar a gasolina e correr a 200 por hora como que fugindo do amanhã, que muitas vezes é o agora. Henrico e eu falamos muito sobre a indiferença do encarnado, do quanto ele foge da doutrina espírita por temê-la. E por quê? Simplesmente, porque ela é igual aos homens. E para o rico é terrível julgar que poderá ocupar amanhã o barraco do pobre de hoje, em uma nova existência. É mais fácil chamar os espíritas de loucos do que ainda no corpo físico buscar o plano espiritual. Saímos daquela estação, onde constatamos alguns fatos que aqui narramos. Agora, iríamos dar uma chegada no centro espírita Onde ouviríamos algumas palestras e esperaríamos novos companheiros. No início, eu não gostei. Estava tão bom eu e Henrico. Logo, ficamos a par que teríamos companhia para o um novo trabalho. Henrico indagou. Por que você ficou preocupado ao saber que teríamos novos irmãos conosco? Desculpe amigo, mas é que todas as vezes que termino um livro, o meu coração chora de saudade É muito bonito, mas não é o certo Não existe separação quando se quer o bem Porque as distâncias não existem É só nos ligarmos pelo sentimento que nos une Henrico você já é evoluído Mas eu gosto é de afagar as pessoas, estar perto delas e ele deu aquele sorriso gostoso e amigo. Enlacei o seu ombro curvado e agradeci a Deus pela minha família espiritual. Quando chegamos ao auditório, uma irmã falava sobre mediunidade, alertando os médiuns da casa sobre o perigo terrível da vaidade, que derruba qualquer médium. A mediunidade bem exercida permite a comunicação entre os dois planos. Ela só acontece com o fim de melhorar espiritualmente o um médium e para dar a conhecer aos homens a verdade. Quando o médium não cumpre bem a sua tarefa, os bons espíritos se afastam e partem em busca de quem mostre mais digno de sua assistência. A orientadora encarnada continuava a sua aula dizendo como deve comportar-se um médium da doutrina espírita. Nas obras básicas, Encontramos diretrizes seguras para evitar os perigos da mediunidade mal dirigida. E nelas, como uma cascata de luz, chegam-nos os ensinamentos de como conseguir edificantes resultados na prática mediúnica. Ou ele aprende a servir ou torna-se um joguete fácil nas mãos de espíritos inferiores ou zombeteiros. Fomos avisados que na sala 13 éramos esperados. Entretanto, aguardamos o término daquela aula sobre mediunidade. Não podemos deixar de grafar aqui a pergunta de uma médium que ouvia a palestra. Levantou o dedinho e perguntou: Como faço para exercer todas as mediunidades que tenho? Minha irmã, faça tudo para se tornar uma tarefeira de Jesus. O Cristo nunca se preocupou com a quantidade, e sim com a qualidade. Veja qual é o dom que a irmã tem mais facilidade para exercer e busque fazê-lo bem, respondeu a orientadora. E as outras, o que faz com elas? Deixe-as de reserva. Já imaginou se um bom técnico de futebol colocasse todos os bons jogadores no campo? Não sobraria espaço para eles jogarem. Assim é o um médium que deseja exercer todas as mediunidades. Ainda insistia a jovem. Mas eu tenho todas as mediunidades. A orientadora indagou. Quem disse que a irmã é portadora de tantas mediunidades? Eu escrevi uma carta a uma médium e ela na resposta me confirmou o que eu já sabia. Cuidado com a vontade de pescar. Pode pegar peixe podre. A jovem não gostou das respostas, mas eu confesso que achei a orientadora uma excelente espírita. Em seguida, fomos em direção à sala 13. E quando lá chegamos, a irmã Pérola, mentora da casa, nos apresentou Pâmela e Plácido, os nossos novos companheiros de trabalho. Enrico falou-lhes, sejam bem-vindos, o trabalho nos espera. Capítulo 10 A vaidade e o apego o nosso primeiro trabalho juntos era visitar um lar onde a dona da casa Sibila acabara de desencarnar os familiares já se encontravam de volta dos serviços fúnebres o marido meio perturbado mergulhado na sua dor permanecia calado enquanto os três filhos discutiam o que iriam fazer com os pertences de Sibila as duas moças, uma Jussara e outra Emmy, já faziam a partilha dos pertences valiosos. As roupas chiques elas queriam, mas a maioria era colocada em caixas para serem doadas. Olhei os meus amigos de trabalho e falei a Pamela: Já vi tanto esse filme. Eu não sei por que há pressa em desarrumar o que está arrumado. Acho, disse a nova companheira, que é um medo de sentir saudades. Talvez a própria dor leve a família a inventariar os pequenos pertences da vida doméstica. A lei é sábia, falei. Se não tivesse inventário, seriam brigas bem maiores. Observando aqueles filhos invadindo a privacidade da mãe, presenciei mais uma vez como o homem encarnado vive fora da realidade. Joias, retratos, cartas, roupas, tudo era vasculhado e dividido. Henrico nada falava andando pela casa toda e por falar nela que casa havia até um quarto de ginástica onde Sibila mantinha seu corpo esbelto os objetos antigos os quadros ainda não estavam sendo divididos e Sibila como está? perguntei a Henrico depois iremos saber agora estamos aqui não apenas para presenciar uma família desmanchando a casa de alguém que partiu mas para orar pedindo a Deus que não deixe essa família inventariar antes do tempo. Os pertences de uma mulher apegada aos bens terrenos. Ela é apegada às suas coisas? Interrogou Pamela. E muito? Ela e o marido viajavam bastante e em todas as suas viagens eram compradas obras de arte. O seu guarda-roupa consta de uma quantidade imensa de pares de sapatos e trajes, incluindo de passeio, esporte fino e toalete. E perfumes, então, Calculamos uns 150 frascos. Para que tanto? Indagou Plácido. Dinheiro, irmão. Dinheiro demais. Henrico. De que desencarnou Sibila? Perguntei. Plástica. Tinha mania de fazer plástica e nessa última o coração não suportou. Fiquei calado, mas eu pensei, coitada, como deve estar furiosa por ter morrido? O plano físico para Sibila. Era uma eterna festa. Oramos muito, tentando fazer Jussara e Emy terem um pouco de compaixão pela mãe. E, mais que nada. As duas eram como formiguinhas no açúcar, loucas para comer até a última porção. Silvério, irmão das duas, conservava ao lado do pai, tomando umas e outras doses de uísque. Orávamos e orávamos quando Emy falou. Ah, estou cansada. Amanhã voltaremos a separar as coisas. Meu Deus, como mamãe tinha tralha. Voltei a pensar. Por que não espero ao menos uma semana para a partilha? tinha de começar na noite do enterro? Que gosto mais cavernoso. Elas pararam de lotear as coisas de Sibila e nós dali fomos saindo. Ainda olhei aquela mansão com seus mil e trezentos metros de área construída depois de morar em um casarão daquele o corpo de Sibila encontrou refúgio em um estreito túmulo o que é a cova diante da grandeza espiritual? queira Deus que ao despir-se do corpo físico você leitor só leve a lembrança das coisas boas que lhe aconteceram na casa muito bonita agora faltava a sua dona a sua proprietária que a embelezava e que fazia as coisas funcionarem Sibila tinha vários empregados e era uma mulher muito rica agora vamos prestar auxílio a Sibila disse-nos Henrico confesso que estava louco para saber onde ela se encontrava mas perplexo constatei que voltávamos para a estação do Adeus olhei Pamela mas ela estava orando Busquei Plácido e ele perguntou, tem tão pouco tempo assim o desencarne da nossa irmã? Pois eu pensei que ela se encontrasse em algum dos nossos prontos-socorros. Henrico não respondeu. Acho que ele julgava desnecessário um esclarecimento sobre o fato. Caminhando à nossa frente, pediu permissão a Vilfredo, dirigente da Paz. o encarregado daquele lugar. — Falei baixinho para Pâmela. — O que quer dizer da paz? — É que sem ela, irmão, não respiramos, morremos inertes, sem socorro a cada minuto. Respondeu Wilfredo. Dei aquele sorriso amarelo e sem graça, envergonhado. E quem me afagou os braços? Pâmela, a jovem de cabelos castanhos e olhos azuis. Linda, uma boneca. Fomos levado até Sibila e ela, desesperada, Gritava e gritava, julgando-se no hospital sendo operada. Falta-me o ar. Estou morrendo. Eu não posso morrer. Eu sou tão jovem ainda. Meu Deus, se você existe, salve-me. E na mesma hora dizia, não jogue fora as minhas bijuterias, as minhas roupas. Eu as quero. Não, não, não façam isso. São as minhas cartas. Quem deu o direito a vocês de mexerem em meus pertences? Os enfermeiros e os médicos tudo faziam para adormecê-la. Mas a cada objeto que as filhas tocavam, Sibila sentia-se como alfinetada no seu corpo espiritual. ''Quanto apego às coisas materiais!'' exclamou Pamela. ''Minha irmã, os pertences de outrem não são nossos.'' ''Mas em rico ela morreu.'' ''Sim, ela desencarnou, Luiz.'' Entretanto, seu espírito está vivo, consciente lutando para compreender o que lhe aconteceu. Coitada, a família não é espírita, por isso estão dividindo tudo. Pois Sérgio, não são só os outros de outras religiões que fazem o que estamos vendo. Muitos espíritas julgam que beneficiam aqueles que foram ao darem os seus pertences. Mas Henrico... É certo ficar com tanto sapato quando existem tantos pés descalços? Irmão, as lojas estão lotadas de pares de sapatos. Se um de nós adentrar as suas portas sem autorização do dono, pegar um par de sapato para doá-lo a algum pobre, a justiça será implacável contra nós. Mesmo se dá com aquele que partiu, o certo é esperar um tempo, porque o recém-desencarnado receberá aulas sobre o desprendimento. E aí, junto com os seus familiares, distribuirá a quem precisa aquilo que deixou. Acho fantásticas essas escolas que elucidam sobre o desapego aos bens terrenos. Eu soube, Henrico, por tácita, que muitos, mesmo frequentando as aulas, relutam em dar alguns dos seus pertences. O apego é algo sério. Eu tinha uma coisa que eu não gostava que ninguém pegasse, e era só minha. Eu ficava uma fera quando Cezinha pegava ou queria emprestado. Logo após o meu desencarne, eu queria que doassem tudo, como se esse gesto aliviasse a saudade que me invadia. Henrico acrescentou. Cada um reage de uma maneira. Você é um espírito esforçado. Ah, nem tanto! Falei envergonhado. A nossa Sibila. Estava muito perturbada Pude perceber que era linda Uma jovem senhora de seus 43 anos Que me parecia mais nova que os filhos Pois o Silvério já era careca e de aparência bem acabadinha Cheguei bem perto dela quando dizia Não pegue meu casaco que comprei na Áustria Por favor, espere eu sarar Eu viajo com seu pai e trago um igualzinho Irmã, que Deus lhe dê a paz Ô oh, doutor, não fale assim, vou pensar que estou morrendo, tenho pavor da morte Apertei a sua mão, pedindo a Deus que ela encontrasse a paz Como um recém-desencarnado precisa de paz Por isso os pregadores religiosos e os padres e os pastores, enfim, todos dizem, descanse em paz Verdade feliz daquele que vive no mundo espiritual em paz com a sua consciência. Nisso, os enfermeiros foram levando Sibila. Ela ainda me olhou com carinho, como se me pedisse ajuda. Por que o homem, por mais poderoso que seja, sente-se tão desesperado quando morre? É como se fosse para um país estrangeiro, onde ele não se preparou para visitar. Está com a roupa do corpo, sem documentos e sem dinheiro. Por mais que procure um rosto conhecido, não o enxerga. Porque conforme o estado emocional do recém-chegado, ele não tem condição de sequer cumprimentar aqueles que o esperam, até acertar tudo. Acontece o mesmo quando chegamos de viagem. Apresentamos o passaporte, nossas malas são revistadas pela alfândega, enfim... Primeiro vem a burocracia, depois é que vamos conhecer o lugar visitado. Até chegar nesse ponto, haja coração. Sibila estava sendo levada para um hospital. Vamos acompanhá-la, convidou-nos Henrico. E foi o que fizemos. E lá, a nossa amiga sentiu-se mais aliviada. Percebi uma lágrima beijando seu lindo rosto. Enxuguei-a com a minha mão. Ela me sorriu falando Agora é que percebi que morri Ao ser tocada pela sua mão Não entendi, falei Uma pessoa viva não tem a suavidade da sua mão Mas eu sou vivo Desculpe, não compreendo bem essas coisas Mas agora lhe pergunto Eu morri? Sim, você desencarnou O espírito não morre mas o seu corpo físico não aguentou a operação e expulsou a sua alma. Meu Deus, como poderei viver aqui longe da minha família? Mas você não vai ficar longe da sua família. Ela está logo ali. É só dar um passo. Os dois mundos se entrelaçam. Só os encarnados é que não percebem. E os outros, quem são? Este é Henrico, o jardineiro de Jesus, que presta assistência a quem deixa o corpo físico na Terra. Este é Plácido e esta é Pamela, nossos companheiros. E eu sou o Luiz Sérgio e todos nós prestamos auxílio a quem necessita. Obrigada. Eu irei precisar muito. Eu não acreditava nessas coisas, eu era materialista. Eu não compreendo um Deus que mata, que se deixa ser torturado em uma cruz, que faz nascer aleijados, cegos, mudos e defeituosos. A irmã está confundindo Jesus com Deus. Mas eu não vou defender o nosso Criador agora. No momento, estamos preocupados é com o seu equilíbrio. Mas um dia, quero reencontrá-la e vou lhe apresentar Deus, o nosso Pai amado. É fácil ser materialista. É a chave do tudo podemos. Ignorar o pobre e a miséria, ganhar sempre, ser esperto. Enfim, o materialista muitas vezes só pensa nele. Tem razão. Eu sempre pensei que havia sido uma das escolhidas para ser rica. E por que iria dar assistência àqueles que nem mesmo Deus quis? As religiões não têm respostas às perguntas inteligentes. Todas elas só pregam a fé, fazendo do religioso um fantoche. Ele ama a Deus porque o teme, serve a igreja porque todos precisam de religião. Assim dizem os religiosos. Irmã, o que era a morte para você? O fim. Julgava que morto o corpo, tudo acabava. Nunca procurou saber por que algumas vidas são tão passageiras? Não, nenhuma vez. A morte para mim sempre foi um tabu. Desde que nasci, nunca me faltou nada. Como ia pensar em morte, tendo tanta coisa para fazer? Ninguém da sua família jamais lhe falou em Deus? Minha mãe. Ela ajudava os padres e quando ia à Itália visitava o Papa. Eu também fui recebida por ele, mas o resto nunca me aguçou a curiosidade. Volto a dizer, a minha vida era cheia de acontecimentos inesquecíveis. A irmã nunca fez uma prece? Hum, espere eu... Ah, eu acho que sim. Quando em uma viagem internacional, o avião nos pareceu que ia cair. Lembrei-me de pedir a Deus, mesmo não acreditando nele. Irmã. E agora o que sente? Medo, muito medo. E depois, sempre temia que com a minha morte, os meus filhos se apoderassem dos meus bens. Por quê? Eles não podem? Não é bem assim. Cada um tem o que é seu. Todos eles têm casa, carro, joias e boas roupas. Por que iriam querer o que é meu? Há um pouco me pareceu que tudo o que me pertencia estava sendo desarrumado... Me senti tão mal, mas agora sinto-me mais tranquila. E se por acaso seus filhos dessem todas as suas roupas e repartissem os seus bens? Confesso que ficaria furiosa. Eu não quero que ninguém fique com minhas roupas. A casa é grande, que guardem meus pertences em um dos quartos. E você ficará ao lado deles? Eu não sei como a liberdade funciona aqui, se podemos ir em casa sempre... Henrico interrompeu o nosso diálogo, aconselhando-a. Irmã, descanse. Amanhã será um dia difícil. Primeiro, vai se recuperar, depois será elucidada sobre as coisas do espírito. Até lá, esqueça os que ficaram e busque a paz interior. É muito bom para o recém-desencarnado limpar a sua casa mental. Aprendi alguma coisa sobre meditação quando fui à Índia. Eu procurei um iogu e com ele aprendi a respirar e a meditar. Seria muito bom para você, Sibila, começar logo a exercitar a meditação. Gostaríamos que orasse, apresse a mão de Deus em nós. Contudo, usaremos a ferramenta com a qual a irmã sabe trabalhar. E como gosta de meditar, vamos iniciar um tratamento com a mente. Cada homem possui uma imensa responsabilidade com a sua mente. Não lhe é conveniente pensar em coisas más. Ele tente pensar somente em coisas boas. E a irmã, que tem conhecimento da meditação, tem por dever usar o pensamento para o bem. Não é aconselhável pensar em tristeza, em saudade e em perdas. A meditação vai levá-la à tranquilidade de que tanto precisa. Ah, não sei se seria capaz de meditar. Estou tão perturbada. Vamos então orar. Senhor, tem piedade do nosso Espírito, que faminto e desesperado deixou a veste física em busca da beleza espiritual e que jaz neste leito à espera de uma nova vida. Que o nosso amanhã encontre as flores sorridentes de orvalho e as eras brilhantes pelo sol. Que o nosso Espírito, ainda peregrino, segure as mãos estendidas até nós para nos levantarmos com fé em Ti, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor." Quando Henrico terminou a prece, Sibila ainda estava indiferente. Durante a oração, ela olhava tudo ao seu redor. A prece não lhe havia tocado o coração. Jamais fizeram uma prece em sua vida. Não sei como pode alguém, nessa hora, ficar indiferente olhando a própria roupa ou o ambiente ao seu redor. Seria tão bom se tivesse ouvido a prece de Henrico. Mas ela não encontrou Deus ainda. Por intermédio daquela irmã, percebi o quanto o homem precisa buscar a Deus. Muitos se deitam e se levantam sem se lembrar que Deus existe, mesmo sentindo a fragilidade do corpo físico, pois quem não tem uma dor de cabeça ou uma dor de dente continuam julgando-se donos da situação não param para pensar o que está acontecendo nos hospitais e em muitos lares e assim caminhando na terra, longe do mundo espiritual vão amontoando iniquidades e ficando cada vez mais sem coração presos às coisas temporais egoístas, avaros e vaidosos fazem da sua vida uma vida sem amanhã. Para eles, só o hoje é importante. Estávamos diante daquela bela mulher que, em busca de mais beleza, encontrar o desencarne. Agora, no mundo espiritual, relutava em aceitar a verdade. Seu olhar vagava em busca de algo que lhe desse a certeza de que não morrera. E, enquanto isso, a família se livrava de tudo o que considerava inútil. O marido fumando seu cachimbo, pouca importância dava aos pertences da mulher. Algumas vezes, os seus filhos riam ao se depararem com algum objeto que eles achavam pavoroso. Olhamos a carteira da nossa irmã. Os seus pertences ainda lhe eram importantes e o marido cuidadoso selecionava, junto ao testado de óbito, todos os documentos que seriam requisitados para o recebimento do seguro. Se não fosse isso... Até a carteira de identidade, tudo iria para a lata do lixo. Os cartões de crédito nada mais valiam, distantes da sua dona. Fui saindo devagar, pensando. Se todos fossem espíritas, mais fácil seria os desencarnes. Não sabemos ainda por que o homem teima em não aceitar algo tão verdadeiro. É só olhar ao seu redor e pensar o que estamos fazendo aqui? Para onde foram os nossos familiares que já desencarnaram? O porquê do envelhecimento que sofremos? Nada me entristece mais do que presenciar pessoas fugindo dos compromissos espirituais e ficando cada vez mais apegados à matéria, julgando que a vida física é eterna, sem dar uma educação religiosa para os filhos, deixando de buscar no estudo as respostas que necessitam. Gostaria de gritar para que todos os surdos, pela vaidade, parassem por alguns instantes e meditassem sobre a própria vida. Eu tenho certeza que pelo menos um friozinho na barriga, alguém iria sentir e talvez buscasse a Deus no seu próximo, deixando o materialismo de lado. Luiz só é cego quem não deseja enxergar. Os chamados estão aí, obtemperou Henrique. Não só pela nossa voz, mas em todas as religiões sérias, o homem é convidado a reformular a sua vida. Infeliz daquele que o emprego, a família, os amigos tomam todo o seu tempo. Esse, quando desencarnar, ficará sempre reclamando: porque o Senhor não me deixou no corpo físico, tinha ainda muito o que fazer, estava bem no meu emprego, tinha uma família bonita, o que vim fazer aqui? E o que lhe será respondido? Perguntei. A casa do Pai é o universo, a imensidade, o infinito, esclareceu. No dia em que o encarnado descobrir isso, buscará o caminho que nos leva a Deus. Mas enquanto ele estiver apegado à sua própria vida, passará pela terra e pouco proveito tirará dela. Terá uma vida comum sem ajudar Deus na construção do seu reino no coração das criaturas. O homem apegado às coisas temporais nega a família, o acesso às coisas de Deus. Ele se lembra do Senhor somente na hora das amarguras. E mesmo nessa hora, o Senhor vem em seu auxílio. Ele nunca deixa de socorrer os seus filhos. Estávamos novamente junto à família de Sibila, que infelizmente continuava a se desfazer dos seus pertences. Olhamos o quarto da nossa irmã em desalinho. Pensei que iríamos ajudar aquela família tão apegada à matéria, mas Henrico nos convidou a irmos embora.